Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo, vamos ouvir uma poderosa oração para São Jorge Guerreiro, que vai te proteger contra toda inveja, o olho gordo e a falsidade que podem estar ao seu redor. Com essa oração forte, você será capaz de afastar os invejosos e falsos amigos. E com isso, poderá ter mais paz e segurança em sua vida e de sua família. Você só precisa de 12 minutos. Então ouça essa oração até o final com muita fé, e tenha certeza de que São Jorge irá atender o seu pedido. Já vamos iniciar a oração. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a sua ajuda mais uma vez. Se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Dessa maneira esse vídeo pode chegar até outras pessoas que estão precisando, e com isso, você vai estar abençoando a vida delas também, assim como a sua está sendo abençoada agora. Deixe também nos comentários qual é a sua intenção ao ouvir essa oração. Coloque aqui toda a sua fé e o seu coração. Agora, vamos iniciar a oração de São Jorge contra a inveja, o olho gordo e falsidade. Ó meu São Jorge! Meu santo guerreiro e protetor invencível na fé em Deus, que por ele sacrificou-se. Que traga em vosso rosto a esperança e abra os meus caminhos. Com sua couraça, sua espada e seu escudo. Que representam a fé a esperança e a caridade. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, no meu corpo se derrame hoje e para sempre. Jesus Cristo, proteja-me e defenda-me com o poder de Tua divina graça. E a Virgem de Nazaré, me cubra com Seu consagrado e divino manto, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tendo mãos, não me peguem. Tendo olhos, não me enxerguem. E que nem pensamentos eles possam ter, para me fazerem mal. Armas de fogo, o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão, sem o meu corpo amarrar. Ó São Jorge! Poderoso guerreiro e protetor fiel! Venho a ti, neste momento de fé e devoção. Para pedir tua proteção contra a inveja e o olho gordo. Que tantas vezes me ameaçam. Me trazem aflições e angústias. Tu, que com tua espada afiada e tua armadura impenetrável, enfrentaste o dragão e o venceste em batalha. Ensina-me a enfrentar os invejosos e falsos amigos. E a vencer as batalhas que a vida me apresenta. Proteja-me contra aqueles que desejam o meu mal. Aqueles que falam mal de mim pelas costas e me invejam em segredo. Aqueles que conspiram contra mim e tentam me derrubar. Mas que não têm coragem de enfrentar de frente a força e tua coragem. São Jorge, mande para longe da minha vida os invejosos e falsos amigos. Que se afastem de mim e que me deixem em paz. Que encontre em seu próprio caminho e sua própria felicidade. Que eu seja forte como Tu. Que eu não me abale diante das calúnias e das mentiras. Que eu não me deixe abater pelas dificuldades e pelas adversidades. Que eu siga firme em minha jornada, confiando na Tua proteção. Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder. Seja o meu defensor contra a maldade e perseguição de meus inimigos. Ó glorioso São Jorge! Em nome de Deus, em nome da Virgem de Nazaré, e em nome da falange do Divino Espírito Santo, estendei-me vosso escudo e vossas poderosas armas. Defendendo-me com força e vossa grandeza, do poder de meus inimigos carnais e espirituais, e de todas as suas más influências, e que debaixo das patas do vosso fiel jinete, meus inimigos fiquem humildes e obedientes a vós, sem se atreverem a ter um olhar sequer que possa me prejudicar, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. Amém. Ó oh, glorioso São Jorge. Que eu tenha sabedoria para reconhecer os verdadeiros amigos. Que me apoiam e me incentivam, sem inveja ou maldade. Que me amam e me respeitam, sem interesses ou segundas intenções. Que sejam como tu, fiéis e leais até o fim. Que eu possa viver em paz e harmonia. Que eu possa desfrutar das bênçãos que a vida me oferece. Que eu possa realizar meus sonhos e projetos, sem ser atrapalhado pelos invejosos e falsos amigos. Que a Tua presença São Jorge, seja constante em minha vida. Que eu possa sentir Tua presença ao meu lado. Que eu possa ouvir a Tua voz me orientando e me encorajando. E que eu possa honrar Tua história e Tua glória para sempre. Ó oh, glorioso nobre cavaleiro da vermelha voz! Que com a sua lança em punho, derrotaste o dragão do mal. Derrote também todos os problemas que por hora estou passando. Em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que agora vos peço e tanto necessito. Ó oh, glorioso São Jorge! Neste momento tão difícil da minha vida, eu te suplico para que o meu pedido seja atendido e que com a sua espada, o seu poder de defesa e a força divina, eu possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho. Dai-me a coragem e a esperança. Fortalecei minha fé, meu ânimo de vida e auxiliai em meu pedido. Ó oh, glorioso São Jorge! Traga paz, o amor e a harmonia ao meu coração, ao meu lar. E a todos que estão em minha volta. Pela fé que em vós deposito. Guiai-me, defendei-me e protegei-me de todo mal. Jesus Cristo. Me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré. Me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades dos meus inimigos. Ó glorioso São Jorge Guerreiro! Que pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que por Deus foi constituído, em protetor de todos que a ti recorrem, necessitando de vossa proteção. Vinde em meu auxílio, e levai à presença de Deus o apelo que agora vos faço. São Jorge. Ofereço a ti esta vela e vos peço. Protegei-me, guardai-me e guiai-me por todos os meus caminhos. Com felicidade, paz e salvamento. Para que eu consiga rapidamente, através de vossa proteção, a graça que estou suplicando. Eu vos serei fiel e eternamente reconhecido e grato. Ó oh, meu São Jorge! Eu sinto que a sua presença divina está sempre ao meu lado. Me fortalecendo e me inspirando a tomar as decisões mais sábias e corajosas. Que a sua luz brilhe em meu caminho. Iluminando as sombras e os obstáculos que possam surgir. E que eu possa sempre agir com amor e compaixão. Mesmo diante das dificuldades. Que eu possa cultivar em meu coração a gratidão, por todas as bênçãos que recebo a cada dia. Poderoso São Jorge. Sei que sua luta contra o dragão, representa a vitória do bem sobre o mal e sobre as forças que nos impedem de viver plenamente. Que sua espada seja uma arma poderosa, contra todas as ameaças que possam surgir em minha vida. E que a sua lança, seja a minha proteção contra todas as energias negativas que possam me afetar. Ó oh São Jorge Guerreiro, peço que me conceda coragem, para enfrentar todos os desafios que possam surgir em meu caminho. E que me ajude a superar todas as dificuldades, com sabedoria e equilíbrio. Que a força divina me inspire a lutar pelos meus sonhos e nunca desistir diante das adversidades. E que eu possa sempre ter fé em sua proteção e em sua presença divina em minha vida. Glorioso São Jorge! Eu agradeço por toda a sua proteção e por todo o amor que você me concede a cada momento. Que eu possa sempre honrar sua memória e sua devoção. E que eu possa ser um instrumento de luz e de amor em meu mundo. Em nome do Mestre Jesus, peço que a sua espada afiada, corte todas as amarras da inveja e do olho gordo. E que sua lança me proteja, contra todas as energias negativas.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 Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que Deus vos abençoe, vos guarde e que Ele vos ilumine com a luz da sua face. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada e fortalecida em nome de Deus. Faça ou ouça esta forte oração sempre que precisar, para assim permanecer a sua vida. E que São Jorge te proteja em todos os momentos. Assim seja. Salve meu São Jorge guerreiro.